Se liga, aqui nesse vídeo eu vou falar pra você qual é o maior erro que, no meu ponto de vista, uma parte das pessoas cometem nesse mercado e por isso acaba não ganhando dinheiro. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Júnior Moreira, criador da Tropa Milionária, o melhor e maior treinamento do Brasil pra quem quer aprender a ganhar dinheiro no mercado esportivo. Hoje, olha só, hoje o nosso VIP já está chegando aqui. 4.600 assinantes, mano. O pau quebra. Só pra você ter uma noção... Nós alcançamos uma marca incrível, para quem não viu, 103 greens, aliás, desculpa, 113 greens consecutivos, exatamente, consecutivos em um único dia, tá? Não são 113 greens seguidos, somando vários dias, não, em um único dia. Só ontem nós terminamos com 187 greens na tropa e apenas 5 reds, para você tomar noção. Mas enfim, não vou falar... Sobre a tropa que não, se você quer saber mais sobre a tropa milionária Eu vou deixar o link aqui na descrição Ou você pode me chamar também no meu whatsapp Que eu mesmo vou tirar um tempinho para estar tá te respondendo Vai estar tá aparecendo aqui na tela agora o meu whatsapp também Só você me chamar lá, beleza? Bom, então é, no vídeo de hoje eu quero explicar para você o que, que eu acho Baseado no que eu vejo dos meus alunos O que, que eu acho que é o que mais impede a galera de ganhar dinheiro de verdade para você ver eu não gravei nenhum roteiro Porque geralmente tem um roteiro meu passando ali naquele teleprompter Tá ali, tá? É, eu resolvi gravar esse vídeo de coração aberto para entregar isso para vocês, porque eu acho que esse insight, se você entender, acho que poderá mudar muito os seus resultados. Daqui pra frente. Então, se você já gostou do assunto do vídeo, primeiramente eu quero te pedir para deixar o seu like aqui agora no vídeo, porque o seu like vai servir como um termômetro para eu entender se você está gostando desse tipo de conteúdo aqui no meu canal. E segundamente eu quero pedir para você é, se inscrever aqui neste exato momento para você não perder os próximos conteúdos. Aí já é já um benefício pra você, porque eu tenho certeza que os vídeos aqui do canal irão te ajudar muito a ganhar cada vez mais dinheiro aqui dentro da plataforma. Então, eu vou dar 3 segundos para você se inscrever aí no canal agora. Então vamos lá! <risos> Pronto, já se inscreveu no canal, já deixou o seu like Agora vamos diretamente pro conteúdo, tá? Ontem, pra você entender aqui, olha, no meu grupo gratuito Pra quem não sabe, nós temos também um grupo gratuito Que hoje tá chegando aí a 26 mil pessoas, tá? Então se você não está no grupo gratuito Eu vou deixar o link aqui no grupo gratuito Além de conteúdos, né? Eu também mando entradas, olha só Ontem eu enviei três entradas no grupo gratuito, ó E... As três eram green de primeira, tá? Tudo bateu de primeira, olha só pra você, ó. foram três entradas ontem, ó, tudo verdinho. Já tem, basicamente, acho que 12 dias consecutivos que nós estamos mandando entradas no grupo gratuito e que é, são greens, tá? Não tem nenhum red no gratuito já. É, então, aqui pra você ver, nessa imagem que nós estávamos com 61 greens consecutivos. Aqui o resultado do dia até ontem, até, até cedo, né? Então, acho que foi ontem. Era uma hora da tarde ainda, olha só isso a gente estávamos com 109 greens já Uma hora da tarde no dia, então né, É absurdo, isso ali no caso o resultado do VIP né? E aí se você quiser, entra no grupo gratuito Vou deixar o link aqui na descrição Tá, no grupo gratuito também Entra lá porque a gente manda entrada e manda vários conteúdos Lá dentro, e aí para você ter uma noção Ontem no grupo gratuito eu mandei um textinho Que esse textinho aqui ó, vou explicar para você agora Onde eu deixei um insight para a galera explicando Por que que eu acho que muitas pessoas Deixam de ganhar dinheiro neste mercado Só para você entender, olha só um pedacinho ó Fica, a galera, aqui, ó. É, eu sei que parece chato eu ficar falando sempre sobre isso, tá? Deixa eu tentar só focar um pouco melhor aqui a câmera, ó. É, mas só que você vai ganhar dinheiro de verdade nesse negócio quando você começar a deixar as suas emoções de lado. Digo assim, você saber controlar as suas emoções de modo geral. Tipo assim, bateu sua meta, mano. Saber a hora de parar. Eu vou contar um caso que aconteceu com um aluno meu é, ontem, tá? Ontem... Teve um momento que nós pegamos 43 greens consecutivos no nosso grupo VIP, né? através do nosso robô. Desses 43 greens consecutivos, nós tivemos um aluno que pegou 14 greens seguidos. Assim. Ele foi entrando, foi entrando, bateu 14 greens seguidos. Ele disse que dentro desses 14 greens seguidos, ele bateu 4 vezes o valor da meta dele que ele tinha definido pro dia. Vou dar um exemplo. Imagina aí que ele definiu para o dia dele fazer 100 reais de meta. Né? A meta dele era fazer 100 reais um dia. Ele fez 4 vezes esse valor, ou seja, ele fez 400 reais um dia. Qual que era o certo? Era ele ter parado. O certo, na verdade, era ele ter parado quando bateu a meta do dia, que era os 100 reais. Mas ainda assim ele resolveu continuar, chegou a 400. O que era o certo dele ter feito? Ter parado. Porra, já bati minha meta, já ultrapassei minha meta, já tá bom, vou parar por aqui, mas não. Ele resolveu é, continuar depois. Ele pegou 14 minutos seguidos, deu uma pausa, o que ele poderia já ter parado, deixado para entrar no dia seguinte. O que ele resolveu fazer? Resolveu continuar pegando depois. E o que, que aconteceu? Ele pegou... Um red, igual eu tô tá mostrando aqui pra galera, Olha, ele pegou 14 grãos seguidos, fez 4 vezes o valor da meta dele E aí depois acabou pegando um red, só que o pior de tudo é que como ele tava empolgado né, porque a taxa de acerto estava muito alta Ele não estava seguindo a gestão, ele tava colocando valores maiores nas entradas para poder multiplicar o, o dinheiro da banca dele mais rápido Então ele não tava entrando com a gestão que a gente recomenda dentro do treinamento, ele tava colocando valores bem maiores E aí acabou ele ter pegado um red e ter perdido todo o lucro que ele teve durante o dia e ter perdido ainda uma parte da banca dele. E aí vem onde eu quero entrar com vocês aqui agora. Qual que é o maior erro que eu acho que faz com que muitas pessoas é, percam dinheiro dentro desse negócio? É não saber a hora de parar, não definir uma meta. É, não é nem não definir uma meta, né? muitos definem a meta, mas eles batem a meta e não param. Então é, não ter controle emocional, pode-se dizer assim, para parar na hora certa. E isso acontece porque as pessoas criam um imediatismo uh, ilusório dentro desse negócio Como assim? Eu vou tentar te explicar Mas primeiramente quero que você deixe aqui nos comentários se já aconteceu isso com você algumas vezes Você já bateu sua meta do dia? Já fez uma grana no dia que você falou assim Caramba, já posso parar, mas não parou, continua e acabou pegando um head? Coloca aqui nos comentários pra mim se isso já aconteceu com você alguma vez Se você não conseguiu parar e acabou pegando um head depois por conta disso E o que, que acontece? Eu acho que a gente cria um... Uma, uma, uma, uma urgência ilusória, como assim uma urgência ilusória? Talvez naquele momento você não precise urgentemente de fazer tanto dinheiro em um dia só. Talvez você ainda trabalhe no mercado tradicional, você já ganhe o seu salário, você não está super endividado, não está nada disso, as contas estão ali, talvez estejam apertadas, mas isso é normal. E aí, talvez você conseguisse manter uma meta diária de 50 reais no dia, que vai dar 1.500 reais no mês, já te salvaria. Só que você faz lá 50 conto com uma entrada, com duas entradas, você, aquilo parece ser muito pouco e aí você quer pegar mais uma, mais duas, mais três, mais cinco, mais dez entradas no dia. Cria um senso de urgência, sabe, uma parada, de um imediatismo dentro de você. Que te atrapalha E eu digo isso porque já aconteceu comigo né? Em uma das lives que eu fiz com os alunos Nós fazemos lives também Eu mostro Teve um dia que eu perdi 8 mil reais em um único dia Eu fiz seis mil reais um dia E a minha meta diária na época era fazer tipo 500 reais Fiz 6 mil reais em um dia Tinha a banca de 2 mil Virou 8 mil Depois eu falar perdi tudo Tudo no mesmo dia Por quê? Porque eu criei um senso de urgência que não precisava Entende? Que não precisava Aquele senso de não quero continuar Uma ganância interna que surge dentro da gente Que a gente não faz a gente parar e aquilo fez eu perder aquela grana e isso é o que eu acho que atrapalha a maior parte das pessoas. Porque se você pensar de forma minuciosa, pensando agir pensando no longo prazo, você sempre vai ter um resultado positivo. Imagina lá, você bateu sua meta hoje, 50 conto no dia, parou, pronto. Amanhã tu vem, bate 50 conto no dia, parou, pronto. No outro dia também, em 30 dias você tem 1.500 reais a mais, é mais do que um salário no mês. Às vezes você não ganha um salário e aqui nessa parada você quer chegar e já quer fazer 10 mil. Não, vai crescendo sua banca, vai fazendo a parada com gestão, saiba a hora de parar. Tenha, trabalhe muito seu controle emocional em cima disso. Porque eu acho que o que mais atrapalha as pessoas ganharem dinheiro é isso, é não saber o momento exato de parar, é não conseguir parar, é, é, é bater a meta do dia, mas querer continuar pegando mais uma, mais uma, mais uma e aí depois acaba se lascando por conta disso. Então, desenvolva isso, que eu acho que é isso que vai fazer você ter um resultado muito maior dentro desse negócio. Coloca aqui nos comentários pra mim se você já passou por uma situação parecida com essa, de ter batido a sua meta do dia, ter alcançado um resultado legal, mas não ter conseguido parar. E aí, por conta disso, ter perdido dinheiro. Tá bom? Então é isso, espero que tenha agregado para você Se agregou, já deixa o seu like, se inscreva no canal Não se esqueça disso, se você quiser entrar no nosso grupo Gratuito, o link tá na descrição Se você quiser saber mais sobre o nosso grupo VIP Vai estar tá aparecendo o número do meu WhatsApp aqui na tela para você novamente Mas os links também estarão Aqui na descrição do vídeo Beleza? Então é isso Até o próximo vídeo e valeu!